Oi pessoal, nessa aula nós vamos falar como que a gente consegue fazer a segmentação na análise de imagens pelo método do Threshold e pelo método de Otsu. Nós vamos fazer isso no software R. Vamos começar? Nessa aula nós vamos utilizar uma imagem que eu chamei ela aqui de EX1. Essa imagem ela se refere a uma fotografia, né? uma imagem é, feita utilizando um scanner com sementes de baquiária sobre um fundo azul. É, essa imagem ela está aqui na descrição do vídeo, você, onde vocês conseguem fazer o download, para ir fazendo passo a passo, acompanhando comigo aqui ao longo dessa aula. Então vamos começar aqui no software R, né? vamos vir aqui, vamos criar um novo script, onde nós vamos escrever os nossos comandos. Primeiro comando que a gente sempre utiliza para apagar a memória do R, então remove list igual a ls, abre e fecha parênteses, nós colocamos o ctrl enter, todos os objetos que estavam salvos na memória do R, apaga. Se eu quiser apagar o console, que é essa parte aqui de baixo, basta apertar ctrl L. É, para a gente conseguir carregar essa imagem dentro do R, nós vamos utilizar um pacote chamado ebi imagens. Em outras aulas, eu ensinei como que a gente faz a instalação desse é, pacote, né? Mas vamos lá. Para me ativar o pacote, eu vou escrever, então, Library. Vou colocar aqui dentro, é B, Image. Logo que eu dei um control Enter, a gente já conseguiu ativar o nosso pacote. Nós vamos carregar agora a nossa imagem, né? Antes disso, eu preciso dizer para o R qual que é a pasta de trabalho. A pasta onde está essa nossa imagem. Então, vou escrever 7wd, abre parênteses, abre aspas. Vou vir aqui nessa minha pasta e vou vir na barra de endereço e vou copiar esse endereço. Né? Então, é nessa pasta aqui que está o arquivo que nós vamos trabalhar, né? Exemplo 1, vou clicar aqui em cima, CTRL C, vou colar aqui entre parênteses, entre aspas, né? CTRL V. Para não dar um erro, vou inverter todas as barras de direção. Então, investe todas as barras de direção, ok, e vou dar um Ctrl Enter. É, observem que nessa parte aqui do console, ele indica para a gente qual que é a pasta que o R está acessando, qual que é a pasta de trabalho. Né? Na hora que eu dou um Ctrl Enter aqui, vocês podem ver que o R ele vai atualizar agora, ele vai entender esse endereço como sendo a pasta onde estão os nossos arquivos de interesse. Para carregar a imagem nós vamos criar um objeto, pode ter qualquer nome, eu chamo ele de im. Vou escrever igual a readImage, né, ler imagem. Vou apertar aspas e vou apertar um tab. Quando eu faço isso já aparece o nome dos arquivos que a gente tem dentro daquela pasta. Sendo que meu arquivo de interesse é esse é x1jpeg. Na hora que eu dou um Ctrl Enter, já, nós já conseguimos criar nosso objeto im. A gente consegue ver que esse nosso objeto, né, essa nossa imagem tem 361 linhas, 517 colunas e tem três bandas, né? Banda do R, G e B. Então a gente consegue plotar essa imagem só para a gente ver ela, clicando aqui, ó, plot em M. Então apareceu aqui a imagem. Né? É, então veja só, para a gente fazer a nossa segmentação, nós podemos fazer a segmentação aqui utilizando atributos de corpo. Né? É, nós temos aqui uma imagem colorida então a gente pode pegar essa imagem transformar ela na escala de cinza o que nesse caso aqui em específico não seria interessante ou eu posso então utilizar algumas bandas né, e testando as bandas que vai nos possibilitar a melhor discriminação do que é semente o que é fundo então veja só vamos fazer aqui o display de diferentes canais só para nós conseguirmos ver né é, como que qual o canal que seria melhor a gente trabalhar veja só eu vou escrever aqui ó display esse display aqui ele vai nos possibilitar né é, representar as bandas que a gente tem dentro desse nosso objeto então vou escrever aqui ó im, arroba, da ponto data que é onde nós temos aqui né essa matriz tridimensional com os nossos atributos de cores a gente já falou isso em outras aulas e aqui eu vou selecionar apenas o canal 1. Esse canal 1 seria nosso canal de vermelho. Quando eu dou o Ctrl Enter, vocês conseguem ver que nós temos aqui a semente mais clara, né? E temos aqui um fundo mais escuro, né? Porque nesse azul aqui, né? O fundo que é azul, ele não tem nenhum tom de vermelho. Então ele ficou com um tom bem próximo do escuro, né? E na semente, nós tínhamos muitas partes brancas, muitas partes vermelhas, né, onde a gente tem o um máximo dessa cor. Então, ficou na cor mais clara. Se nós fôssemos, então, utilizar atributos de cor, a gente poderia colocar um limiar que vai indicar para a gente uma tonalidade abaixo da qual nós teríamos esses tons mais escuros, que seria o nosso fundo, e o um valor a partir do qual nós vamos ter um valor mais claro, né, que corresponde à nossa semente. Então, o threshold, né, ou seja, o limiar é uma metodologia que a gente utiliza esse valor, né, para a gente diferir o que, que seria um objeto de interesse e um, o do restante. É, o OTSU é o mesmo raciocínio, só que ao invés da gente escolher esses valores de forma aleatória, por meio da tentativa e erro, o método OTSU se baseia no histograma é, e a partir dele ele consegue, então, de uma forma automática, estabelecer esse Valor, né? Esse threshold, é, vamos ver como é que ficaria a banda de azul, né? Para a gente ver se é melhor a gente trabalhar com a banda de azul, então vou colocar aqui: ó, RGB, né? Então azul seria o número 3. Se eu um Ctrl Enter, vocês conseguem ver que ficou uma cor mais clara, né? Do que seria o nosso azul, uma vez que o azul, né? É, a cor do nosso fundo Então ficou bem mais claro Nas partes brancas das sementes né? Vocês lembram que no branco tem o valor máximo De R, G e B Então todo lugar que é branco Deu um valor bem clarinho também para o B né? E vamos ver aqui como que fica no verde Então eu vou copiar aqui O verde seria o nosso segundo canal né R, G, B. Então 2 seria o nosso G Dando um Ctrl, Enter Apareceu aqui né? A gente consegue ver que a cor verde não nos possibilita discriminar bem o que é semente do que é fundo. O que, é que nos possibilitou isso de forma melhor foi quando a gente trabalhou aqui com vermelho, né? onde vocês conseguem ver que, trabalhando com a banda de vermelho, que seria o nosso primeiro canal da nossa imagem RGB, a gente tem aqui de forma bem mais clara né? é, a distinção do que é fundo do que não é. é então, o que, é que nós vamos fazer? O limiar seria, então, a gente estabelecer um valor a partir do qual nós vamos conseguir discriminar né, a nossa semente do fundo. Então, se eu vier aqui e colocar né, em mData maior do que 0.5, então, nós vamos escolher aqui valores aleatórios para ver que é que nos possibilita a melhor representação. Se eu dar um Ctrl-Enter, Veja só, o que, que é fundo pareceu preto, o que, que é semente pareceu branco. Por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque os valores de zero, esses valores mais escuros, né, eles são mais próximos de zero. Esses valores mais claros são mais próximos de 1. Quando eu coloco aqui, ó, esse valor maior do que 0,5, então todos os valores que é maior do que 0,5, ele vai nos dar. True, né? positivo, ou seja, o valor 1, que vai colocar sementes brancas. E o que é que tiver abaixo do 0.5, ele vai nos retornar falso, ou seja, 0, né? que nos retornará o valor preto. Então, que eu dou um Ctrl Enter aqui, já apareceu a nossa imagem. A gente pode refinar aqui esse Threshold para nos dar o um melhor resultado. Vou colocar aqui 0.4. Vocês conseguem ver que apareceu mais ruído, 0.3 pareceu mais ruídos ainda. Vamos pôr 0,6. Quando a gente pôr 0,6 as sementes elas começaram a ficar mais loucas, mais vazias, né? Então acaba que 0,5 é um valor que nesse caso aqui ele é interessante para a gente separar, né? O que é fundo do que não é. Então essa daqui é a metodologia do threshold, né? É, se eu copiar aqui e dar um CTRL V, aqui embaixo, e dar um CTRL ENTER, vai aparecer aqui, ó, falso. Falso para todos os pixels que correspondem ao fundo e vai aparecer TRUE para todos os pixels que correspondem à semente. Ou seja, esse é, objeto aqui, né, essa informação aqui, ele nada mais é do que as coordenadas das nossas sementes. Então, eu vou vir aqui, e vou escrever método, método... Match um, né? de método 1, um, dando um ctrl, enter. Hum. Né? Então, a gente tem aqui a nossa matriz com as coordenadas do que seria semente, que é onde vai ter o true, e do que é a fundo, que onde é, tem o falso. É... Então, pessoal, nós podemos trabalhar daqui para frente com essas sementes completando essas lacuninhas pretas que tem dentro dessas sementes, né? para a gente conseguir fechar elas. É, e nós conseguimos também isolar semente por semente a fim de a gente conseguir ter atributos importantes, como comprimento, largura, circunferência, tudo isso daí a gente vai aprender na próxima aula. A outra metodologia que a gente pode utilizar para a gente fazer né, essa separação é o método de Otsu. É, a gente pode vir aqui né, no manual do EBI imagens, então em interrogação, EBI.mej, dou CTRL ENTER, a gente abre o manual. É, vindo aqui no índice, index, a gente consegue achar uma função chamada OTSU, que é a função né, que nos possibilita essa segmentação, de forma que a gente consegue chegar nesse valor de, de limiar, né? É, para uma metodologia que leva em consideração o histograma. É, então, nós temos aqui o método de Otsu. A única coisa que a gente precisa é vir aqui e colocar Otsu, como vocês podem ver no manual, colocar o X, que nada mais é do que uma imagem em escala de cinza. A nossa imagem, né, a gente está trabalhando com essa banda de vermelho, que a gente viu que é que melhor discrimina as nossas sementes do fundo. Vou dar um Ctrl Enter, Quando a gente faz isso aparecer um valor. Esse valor aqui, ele é o um melhor valor que a gente pode utilizar como um Threshold, né? É 0.46, né? Arredondando que algo bem próximo de 0.5, que foi o valor que eu chutei aqui anteriormente. Só para a gente ver como é que vai ficar? Eu posso vir aqui, então, vou criar meu método 2, vou copiar aqui em cima. Método 2 vai ser então nossa matriz, né? Que contém apenas nossos valores de vermelho, que vai ser maior do que o valor que nos retornou aqui pela metodologia de OTSU, que é 0,45. Quando eu dou o um Ctrl Enter, já apareceu aqui nosso objeto MAT2. Vamos dar aqui o display desse nosso objeto, só para nós conseguirmos ver melhor. Então, display de MAT2, vou dar o um Ctrl Enter apareceu aqui as nossas imagens. Né? Então, nós temos aqui o fundo preto e semente seria o branco. É, na próxima aula, nós vamos aprender como que a gente consegue fazer a segmentação utilizando um modelo linear generalizado. Então, até a próxima aula. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com o colega de vocês e até mais.